Você sabe como a de Bem auxilia no atingimento da ODS Fome Zero e Agricultura Sustentável? Fome Zero e Agricultura Sustentável é uma das metas ODS que fazem parte da proposta da Nova Era, que vem surgindo com força total. É uma campanha de ação mundial que visa erradicar do planeta a fome e a pobreza extrema oferecer educação de qualidade para todos ao longo da vida, proteger o ecossistema e proporcionar uma sociedade pacífica e inclusiva até 2030. Em relação à nutrição, será primordial garantir alimento a todas as pessoas, principalmente aos pobres e vulneráveis, acabando com todas as formas de desnutrição. Já as metas dentro da agricultura são dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, assegurando sistemas sustentáveis de produção, com efetivação de práticas agrícolas resilientes, que suportem as variações climáticas, com manejos agrícolas que melhoram progressivamente a qualidade da terra. Além de manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens. A Manage Bem tem seu propósito totalmente voltado às metas ODS. Sua identidade é proporcionar agricultura limpa, orgânica e sustentável, oferecendo conteúdos, treinamentos e assistência a comunidades rurais que até então estavam em situação de extrema dificuldade, carência e risco de vida pelo uso desordenado de agrotóxicos, por exemplo. As ações da Manage Bem promovem a redução do impacto ambiental, educação do público-alvo, incentivo e instrução do uso de produtos naturais, ações de voluntariado promovendo ações criativas de engajamento social e a fusão entre o pequeno produtor com as grandes empresas. Maneje Bem, tecnologia que gera inteligência para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.